Eu sou o Gabriel Jordan do Arroba Recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal onde eu mostrava várias das minhas comprinhas e um dos produtos que vocês mais comentaram foi a base de ultra cobertura da Dylos Lá naquele vídeo eu falei que eu não conhecia essa base porque realmente eu não conheço e eu não sabia se era lançamento provavelmente não era e no caso não é mesmo essa base que já foi lançada tem um tempinho Eu tô falando da base ultra cobertura efeito porcelana poros invisíveis da Dylos Essa base promete promover um efeito Porcelana com poros invisíveis E tem acabamento mate E além disso tudo, essa base afirma conter Ácido hialurônico e promove 8 horas de hidratação de acordo com eles Então, hoje eu tô aqui Pra avaliar, testar pra vocês E também dar a minha opinião, dizer se realmente vale a pena ou não Vamos falar sobre embalagem, preço Fórmula, performance e tudo Será se essa base realmente cumpre tudo O que promete? É hoje que eu vou descobrir Então, se você já quiser descobrir tudo Sobre a base ultra cobertura mate Da Dylos, já deixa o seu like, em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 assim como eu falei pra vocês, eu comprei 5 unidades dessas bases aqui, mas na verdade eu tenho duas cores delas, sendo elas a bege médio e a bege claro se você me acompanha aqui no canal você sabe que em toda resenha de base eu sempre leio a premissa do produto diretamente no site da marca então eu tô aqui com o site da Dylos aberto no meu computador, muito pesquisadora que eu tô hoje, e eu vou ler a descrição do produto diretamente do site deles, a base ultra é sinônimo de pele de porcelana oil free e com acabamento mate aquele combo poderoso, o brilho em excesso, é ótima a opção para quem procura alta cobertura e toque macio e desenvolvido com pigmentos de alta performance são sete cores para todos os tipos e tons de pele, gente, sete cores para todos os tons de pele, amor <risos> fica pra próxima, viu, Dylos a base é super confortável, pois a sua composição é enriquecida com ácido hialurônico e hidrata por até 8 horas a tecnologia soft focus ainda suaviza os poros e linhas de expressão, fora isso aqui no site da marca eles falam que a base é cruelty free e aqui mais embaixo do site eles disseram, a cobertura pode poderosa da base Ultra dispensa até o uso do corretivo, viu? Mas se você precisar dar atenção para as olheiras, vale concentrar um pouco mais de produto na região dos olhos. Falou assim sobre a embalagem, eu achei uma embalagem bem comum, mas é uma embalagem bonitinha até, eu achei interessante que ela é mais compridinha. Sobre o preço, no site da Dylos ela tá até guiada por 29,90. Nas minhas eu paguei R$32,90, o que foi só um pouquinho a mais, mas eu não comprei do site, né? Eu comprei de uma loja normal e tal, e eu paguei R$32,90 em cada uma dessas bases. Já falei pra vocês que eu tenho duas cores, né? Vou aplicar ambas aqui Nessa placa de metal e também vou aplicar no meu rosto Pra vocês verem a diferença das cores Começando pelo número 04, que é a bege claro Nossa, já tá vazando produto diferente, gente Eu vou aplicar um pouquinho aqui Na plaquinha de metal E agora o tom mais escuro dentre esses dois Esse aqui é o 06, que é o bege médio Também vou aplicar aqui na plaquinha na embalagem, isso não tá descrito, mas no site tá descrito que ela é uma base líquida de ultra cobertura, assim como eu li pra vocês. E realmente ela aparenta ser bem liquidazinha, assim, na hora que você tira da embalagem, você já vê que ela não é uma base grossa e nem pastosa, ela é uma base mais liquidazinha. Tá vendo que essa cor aqui de cima tá até escorrendo um pouquinho, que é a bege claro? Enfim, eu vou pegar aqui com o meu dedo mesmo e aplicar primeiramente a bege claro, e logo do lado eu vou aplicar a bege médio. Olha só, nenhum dos matches assim tá perfeito, perfeito, mas... Mas eu acredito que hoje eu vou aplicar a bege médio no meu rosto. Qualquer coisa, a gente aplica a bege, claro, como corretivo, né? Já que a bonita da dona Dynos me prometeu que a gente podia usar a base como corretivo também, né? Então, prometeu, vamos ver se compra, né? Então vamos lá. Se você acompanha as resenhas de base aqui no canal, você sabe que sempre nas minhas resenhas de base, eu aplico em metade do meu rosto usando uma esponjinha e na outra metade um pincel de base. Eu gosto muito de usar esponjinhas de microfibra e um pincel de base de kabuki. Só pra gente ver como é que fica com acabamento, dependendo da ferramenta que você aplique. Vale dizer também que eu não estou aplicando nenhum tipo de hidratante, primer, blur ou qualquer outro tipo de produto que vá ajudar a base ou que vá potencializar a performance dela antes dessa resenha. Eu tô aqui com a minha pele limpa. Hoje eu fiz a minha rotina de skincare porque é isso que eu faço todos os dias, então não seria justo, né? Eu vim aqui com a pele sem fazer a minha skincare, mas eu não estou usando nenhum tipo de primer, não estou usando nenhum tipo de blur para poros, nem nada do tipo até porque a base também me prometeu um efeito de poros invisíveis, né, então vamos ver se ela consegue cumprir com isso sozinha, né então vamos lá, finalmente vamos acabar com a falação inteira e vamos aplicar essa base, eu vou começar pelo lado da esponjinha que é o meu lado favorito, confesso olha, a cor, como vocês estão vendo, é bem mais amareladinha do que o meu tom de pele, mas é porque o tom mais claro que eu tenho, eu quero usar ele como corretivo então tá? tal, até porque eu achei ele um pouco claro demais, mas também dá um match melhor com o meu pescoço, esse tom aqui então eu vou só igualar o rosto ao meu pescoço, porque eu acho mais fácil igualar o rosto ao pescoço, tem gente que Prefere igualar o pescoço ao rosto Aí vai de cada um, né? Então, auge Usando o mesmo produto, tá, gente? Eu tô usando a base da Dylos na cor 06 Eu vou delimitar aqui a minha sobrancelha Porque eu não gosto de produto Encostando nos meus fios na minha sobrancelha Então, só pra vocês saberem mesmo Que eu tô usando o mesmo produto ainda Então, gente, eu apliquei a cor 06 em um lado do meu rosto Assim como vocês viram Eu apliquei na Beauty Blender E o que, que eu achei, assim, de imediato Vou dar um zoom aqui pra vocês verem Assim como vocês estão vendo o acabamento da minha pele A cobertura é altíssima e vocês viram que até o momento eu fiz só uma única camada Pra ser bem honesto pra vocês Essa camada aqui já tá mais do que o suficiente É o que geralmente as minhas bases favoritas fazem Lembrando que desse lado aqui eu tô até com algumas espinhazinhas aqui em cima e tal Mas tipo, esse outro lado aqui é a minha pele sem nada Pra vocês terem como comparação Assim como eu falei, o tom da minha pele tá bem mais amarelado Mas é porque o outro tom, ele era bem mais claro Olha só, o outro tom era bem mais claro Então a gente vai usar ele como corretivo, né? Já que a Dylos também prometeu Mas bom, eu acho que já é seguro eu dizer, né? Logo de cara, na primeira camadinha Que essa base funciona assim como um corretivo, gente Porque a gente já viu que ela cobriu tudo Essa é a diferença do lado do meu rosto Sem nenhuma cobertura E esse aqui com uma única camada de base Feita na Beauty Blender Que absorve o produto Então, eu vou tirar o zoom E vamos logo passar pra a aplicação no pincel Pra ver se o acabamento fica legal também no pincel Uma coisa que eu não gostei da embalagem da base É que ela não vem com um indicador Na frente da cor A maioria das outras bases vem... Ou escrito num numerozinho pequenininho Ou então alguns colocam até um número bem grande mesmo pra ficar óbvio Já a da Dylos coloca só uma etiquetinha aqui na tampinha Particularmente eu não gosto disso porque como vocês sabem Eu compro trilhões de maquiagem E às vezes eu uso cores diferentes dos mesmos produtos no meu rosto Numa mesma maquiagem Então fica complicado de eu saber qual é qual Até porque o número que tá escrito nessa etiqueta é minúsculo Mas até o momento é a minha única reclamação com a embalagem Eu vou começar logo a aplicar a base nesse lado aqui, né? Com o pincel Então vamos lá, bege médio então aqui temos um lado da base aplicada na esponjinha de microfibra E aqui temos um lado da base aplicada no pincel Kabuki As minhas considerações são que a base ficou muito bem polida dos dois lados Sendo bem sincero pra vocês Mas eu sempre prefiro o acabamento de uma base na esponjinha Isso é uma preferência pessoal mesmo Mas ambos os lados estão bem bonitos e estão bem usáveis Eu não acredito que nenhuma das ferramentas, né? Nem o pincel e nem a Beauty Blender influenciou muito no acabamento dessa base aqui Ficaram bem polidas Tiveram basicamente a mesma cobertura né Como o próprio nome do produto já diz Uma outra cobertura Marcaram da mesma forma né Em algumas cicatrizes minhas Como por exemplo essa aqui Ou então essa aqui Mas isso é algo que rola em toda a base Enfim Assim como vocês viram Enquanto eu estava fazendo a aplicação A base ela realmente oxida Vocês viram aí na câmera A diferença da cor da base Que eu tinha aplicado na esponja primeiramente Que já tinha assentado Pra base que eu estava aplicando no pincel Que estava fresca Levando em consideração que essa fórmula foi lançada há mais ou menos um ano e meio atrás Isso é compreensível, entre aspas Mas já naquela época existia tecnologia suficiente para fazer uma base de alta cobertura Mas que não oxidasse tanto assim A base já assentou e quanto ao toque, Ela não é pegajosa, mas eu sinto como se ela aderisse à minha mão e soltasse levemente. Então é como se ela fosse minimamente pegajosa, mas não quenta, sabe? Ela realmente, de fato, é sequinha, assim como vocês podem ver. Particularmente, eu não gosto mais tanto, assim, de bases matte. Eu gostava muito de bases matte entre 2016 e 2018. Era uma fase da minha vida que eu adorava produto matte, produto matte. Hoje em dia eu prefiro uma pele mais radiante, mais iluminada. Mas, assim, de fato, não tá uma pele feia de forma alguma. Também não tá aquele mate craquelento, aquela coisa seca e tal. Não, a base é bem confortável, eu tô falando aqui pra vocês. O material bruto aqui que eu tô vendo na câmera já tá com quase 25 minutos de arquivo gravado. E a base ainda não craquelou, ainda não rachou, ainda não marcou. O único problema que eu tive com a base até o momento foi o fato de ela oxidar depois de setada. Pelo menos ela assentou e oxidou do mesmo tanto dos dois lados, né? O que já era de se esperar. Normalmente, nas minhas resenhas, eu faço uma segunda camada pra gente avaliar como ela constrói cobertura mas, sinceramente, eu posso ser honesto com vocês Eu não vou fazer uma segunda camada nessa base, gente Eu literalmente não vejo necessidade Essa cobertura que vocês estão vendo É a cobertura que eu procuro sempre que eu uso uma base Eu gosto de bases de altíssima cobertura E essa aqui já me entregou a cobertura na primeira camada Então a gente vai avaliar A construção de camadas dessa base aqui Com o corretivo, né? Que no caso eu vou usar o mesmo produto Já que o site falou, né? Que se eu quisesse usar como corretivo Era só eu concentrar um pouquinho mais de produto Como vocês sabem, eu não gosto de usar a mesma cor Do meu rosto inteiro no corretivo Eu gosto de usar um mais clara para criar um jogo de luz e sombra então eu vou usar a cor bege claro agora que é a cor 04 não sei se eu cheguei a mencionar ou dar zoom no aplicador pra vocês, mas apesar dele ser em bisnaga, ele tem essa pontinha aqui, sabe? O que evita um pouco dele estar tá vazando o produto, né? Assim que você abre a embalagem, mas não tô dizendo que isso não acontece, isso acontece, aconteceu assim que eu abri, porque ainda é em né? Não tem o que fazer. Mas, o interessante é que produtos em bisnaga geralmente são bem mais baratos de se produzir, logo o produto fica mais em conta. Essa base aqui é R$29,90, assim como eu já falei pra vocês. Não sei se vocês conseguem ver a diferença entre as minhas duas olheiras, Aqui eu apliquei com a Beauty Blender, ele ficou levemente mais cobertinho do que a com o pincel. Essa é a única diferença em, em cobertura que eu tô vendo até o momento. O que é diferente, né, gente? Porque a esponja absorve o produto e o pincel não. Então, auge, né? Vamos lá. Tô aplicando a cor bege claro. Nossa, se essa cor aqui não oxidasse, ficaria uma pele bem bonita depois de esfumado. Mas acredito eu que vai oxidar, né? Porque, afinal de contas, é a mesma base. Provavelmente deve ser a mesma fórmula com pigmentos diferentes. Então, eu vou polir o corretivo, né? Que, na verdade, é só a base numa cor mais clara. E eu sempre faço o acabamento do corretivo na esponja eu não faço no pincel, mas como vocês já viram né, na aplicação dessa primeira camada com a base performa no pincel, então realmente não tem necessidade, eu vou fazer direto na esponja mesmo, em ambos os lados prontinho, estou aqui com a segunda camada da base mais clara pra funcionar como um corretivo com o um acabamento feito, fiz na esponjinha assim como eu falei pra vocês, temos aqui uma bela cobertura, né? assim como já tínhamos diretamente na primeira camada mas agora temos uma cobertura com iluminação aqui em certos pontos em que eu apliquei essa base mais clara, bom, eu não sei se isso de alguma forma um efeito placebo, mas eu acredito que essa segunda cor de base, né, que é a mais clara que eu usei, ela oxidou um pouco menos do que a primeira, mas só pra gente ter certeza, eu vou pegar aqui um pouquinho da cor mais clara na esponja e aplicar aqui perto. Mas olha, tá vendo que quando eu esfumo, tá mais parecida com a cor que eu acabei de aplicar, sem ter tanta discrepância quanto a primeira cor lá, que era a mais escura que eu usei? Então, óbvio, né, eu esperava que fosse oxidar um pouco mais e que a minha maquiagem fosse ficar um pouco mais escura. Normalmente eu sempre aplico corretivo e pó da marcas que eu já conheço pra não influenciar tanto, né? Mas hoje, como eu já usei a própria base como corretivo, acredito eu que eu vá selar minha maquiagem, vá terminar ela por completo e volte aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre questões de composição da base, o que é tanto que tem dentro dessa base, será se aplicar essas coisas diretamente no roxo assim como eu estou fazendo hoje aqui pra vocês? Vale tanto a pena assim? Então já já eu volto pra gente conversar sobre esses aspectos. Então, gente, eu acabei de terminar a minha maquiagem. Até o momento, o meu rosto está completamente mate, exceto nos locais em que eu apliquei iluminador, né? Como, por exemplo, nariz, maçã do rosto, da sobrancelha, queixo, enfim. Mas fora é isso, todo o resto da minha pele ainda está mate. A gente já percebeu que essa base é muito bonita, mas eu estou aqui no site do Coast DNA, aberto no meu celular. E eu vou deixar aí na tela uma tabela para vocês verem a composição dessa base. Apesar de ser muito bonita, essa base definitivamente tem muitos ingredientes com segurança média e alguns com segurança baixíssima. Então a gente vai passar rapidinho aqui sobre eles. Essa base tem muitos solventes, emoliantes e principalmente preservativos que são de segurança média, avaliados entre nota 3 e nota 6. Nota 3, assim, até tá ok, mas nota 6 já é um pouco, assim, preocupante, né, Direi eu. Temos dois preservativos em especial que não são seguros pro rosto, que são o Butil Parabeno e o Isobutil Parabeno, sendo esses avaliados de 5 a 7 no nível de segurança e de 5 a 8, respectivamente. Além disso, a gente tem várias outras fragrâncias que estão avaliadas entre 3 e 4, que eu não considero, assim, tão... Problemático, mas temos algumas avaliadas em 5 ou 6, como por exemplo, Limonene e Butifenil. Assim como na maioria das minhas resenhas de base, eu sempre deixo o link do de DNA aí na descrição pra quem quiser conferir por conta própria, né, meus amores? Mas, assim, sempre que eu compro uma base, eu gosto de testar ela e ver como ela reage no meu rosto, se o meu rosto vai ter alguma reação, se a base vai me dar espinha e tal, até porque eu sempre venho aqui resenhar os produtos pra vocês no canal, né? Tanto porque eu gosto muito de maquiagem e sinto, sei lá, uma investigadora de maquiagem. Mas, também, eu sempre gosto de deixar bem claro pra vocês quanto à composição dos produtos, porque a pele de muita gente tem determinadas reações a determinadas Químicos. Então, por favor, se você estiver interessado nessa base, confira essa lista, vê se você não tem nenhum problema. Porque, de fato, apesar de linda, linda, linda mesmo, essa base é linda. Ela tem uma altíssima cobertura, em pouquíssimas camadas. Mas, de fato, ela, obviamente, não tem a melhor fórmula. Ela tem alguns ingredientes aí que não são tão seguros assim. E vocês sabem que eu não tenho motivos para esconder isso de vocês. Vocês sabem que as minhas resenhas aqui no canal sempre são transparentes. Tanto que eu vou deixar o link do Close DNA. Que é o site que eu tô tirando todas essas informações da formulação da base. E que, geralmente, eu tiro nas outras resenhas os outros produtos produtos também que eu trago aqui pro canal, então se você quiser acessar por sua conta pra você conferir direitinho todos os itens lá, porque eu não vou citar todos, né, porque a fórmula é enorme assim como vocês viram, você pode ir, mas de fato, já adianto pra quem não for lá conferir e tiver interesse na base, não são todos os ingredientes dessa base que tem um nível de segurança, assim, alto a médio, tem muitos aí de médio a baixo, então fique ciente disso. Bom, no momento são 11 e 26 da manhã, não sei se vocês vão conseguir ver isso, agora eu vou gravar alguns vídeos, né, eu vou ficar aqui no estúdio um tempo, vou ficar gravando, produzindo mais conteúdo, vou gravar stories, enfim e depois que se passarem algumas horas, né, eu usando essa base eu venho aqui contar pra vocês como é que ela performou se ela ficou olhosa, se ela craquelou, se aconteceu alguma coisa se a base piorou o meu rosto, enfim, gente vou contar tudo pra vocês a respeito da performance a longo prazo, então fica ligado aí para as minhas últimas considerações que a próxima vez que eu voltar vai ser a última vez que eu vou voltar aqui nesse vídeo, então gente eu tô de volta, no momento são 3 e 14 da tarde, não sei se vocês vão conseguir ver, 15 horas e 14 minutos, enfim não sei nem que horas eram, acho que era 11 e pouco né, tipo 11, 12, 1, 2, 3 já tem 4 horas que eu tô usando essa base aqui, e quais são as minhas conclusões a base depois de 4 horas de uso, surpreendentemente ainda está bem bonita, olha só, tô dando um zoom aí Pra vocês verem todos os detalhes Eu sinto que eu perdi um pouquinho da cobertura Da base, né, barra corretivo Aqui abaixo dos olhos Mas também nada muito gritante, sabe Nada que, oh my god, que horror Mas enfim, né Não fiz absolutamente nenhum retorno na minha maquiagem A única coisa que eu fiz foi trocar de batom Porque eu parei pra almoçar, né meninas Porque blogueiras também são gente, blogueiras também comem Então eu precisei trocar o batom Mas não apliquei pó, não apliquei bruno, Não apliquei nada, inclusive meu sonho era Aplicar uma bruma, gente, que essa base aqui ia ficar babado eu acho. Mas enfim, quais são as minhas conclusões? Essa base é muito bonita e de fato ela aguenta muito bem na pele vocês viram aqui que tipo, não tá marcando em nada do que já não estava os únicos problemas que eu vi nessa base mesmo foram em questão a oxidação na hora da aplicação e há um pouquinho de cobertura que eu perdi aqui abaixo dos olhos mas fora isso, depois de 4 horas a pele ainda está belíssima eu acho inclusive que vale ressaltar que a minha pele naturalmente ela é oleosa e ainda assim a pele não acumulou oleosidade depois de 4 horas usando essa base. Pra ser bem honesto pra vocês, eu acho que eu usaria essa base de novo. Entretanto, a gente não pode ignorar o fator formulação dessa base. Essa base tem vários ingredientes que não são tão legais assim pro rosto, pode ser perigoso pra algumas pessoas que têm a pele mais sensível. Enfim, caso a sua pele seja sensível ou tenha algum tipo de reação que não seja tão legal a algum dos ingredientes dentro da forma, eu não recomendaria que você usasse essa base. Infelizmente, não tem como eu dar uma resposta imediata de certeza aqui pra vocês de como foi o meu caso no quesito performance, essa base tá aprovada porque de fato, depois de 4 horas a minha pele ainda tá bem bonita, me serviu uma cobertura alta em uma única camada, gente lembrando que eu estou usando uma única camada de base então, a base de fato está aprovada levando em consideração a questão da formulação de pessoa pra pessoa, é interessante você dar uma pesquisadinha você lê aí o Coase DNA o link que eu vou deixar na descrição pra você ver direitinho quais são os ingredientes que não são tão legais assim nessa base, que tem nível de segurança médio ou nível de segurança baixo então é isso! Se você se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like aí embaixo, se você já usou essa base que eu resenhei aqui hoje, comenta aí embaixo pra gente fazer tipo um fórum aqui, ajudar todo mundo que tiver interesse comenta sua experiência, comenta se você já usou comenta se não aconteceu nada, se aconteceu alguma coisa muito horrível, comenta aí que eu quero ler tudo, eu quero saber de tudo, tenho certeza que você vai estar ajudando outras pessoas que ainda não testaram a base a decidir se elas vão comprar ou não, se você for novo por aqui seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal a gente fala sobre maquiagem, sobre unhas, sobre beleza, cabelos, enfim gente, muita coisa, já se inscreve aí pra não perder nada. Me siga nas minhas redes sociais, eu sou a RobaGaJOTRD no Instagram, Twitter e TikTok. Em todas essas plataformas eu produzo conteúdo de beleza, então não deixe de me seguir, vai lá conferir tudo. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you!